Assim que fraturou a perna, Conor McGregor recebeu uma isenção terapêutica da usada, ou seja, pôde parar de fazer exames antidope. Concessão no mínimo estranha, porque Chris Weidman e Anderson Silva tiveram a exata mesma lesão no passado e não receberam a mesma colher de chá. Da série Não Basta Ser Inocente, Precisa Parecer Inocente, esse definitivamente não é o caso se tratando do lutador mais rentável da história do esporte. esse período em off, sem ser incomodado, ainda culminou com a estreia de McGregor em Hollywood, no filme Matador de Aluguel, com direito à carcaça exuberante, com pinta de aditivada. pneu Darius é um concorrente que não poupou letras para descrever a situação em entrevista ao Show. abre aspas. Eu acho que o McGregor tá trapaceando. Na realidade, se ele quiser curar o seu joelho ou perna com a ajuda de hormônios do crescimento, ele consegue uma isenção terapêutica. Bom, como se nada tivesse acontecido, seguimos em frente e Dana White anunciou o Conor McGregor e Michael Chandler no comando do The Ultimate Fighter, que está sendo gravado agora e tem estreia prevista na TV para dia 30 de maio. O lance é que eles precisam lutar no final do reality show, né, para ter uma continui continuidade narrativa. E McGregor, até hoje, ainda não voltou a ser testado pela usada. Deixe-me refrescar a memória de vocês. Quando um lutador se aposenta ou recebe isenção. Caso ele queira voltar, precisa ser testado aleatoriamente por seis meses. Essa é a regra da Usada. Né? Gregor já adiantou que com ele não será nada disso, que com apenas dois exames negativos, limpos, ele pode voltar a lutar normalmente. Acontece que a Usada, na sequência, soltou uma nota à imprensa mandando um nananina não. Ele ou qualquer outro lutador precisará passar pelos seis meses de teste. O bicho, então, ficou furioso e soltou os cachorros no Twitter, abre aspas. A usada está indo pro lixo. Eu nunca testei positivo, nunca. Tenho 70 testes limpos no programa. Ainda assim, eles consistentemente aparecem depois de eu me manifestar, dando a entender que eu tô mentindo. É ridículo. Usada, vão pro lixo da história. Aí, claro, os jornalistas foram atrás de quem tem a palavra final, quem assina o cheque tanto da ousada quanto do McGregor. Mas olha que curioso, Dana White, que nunca foi de se esconder de assuntos delicados, decidiu simplesmente lavar as mãos. Abre aspas, não faço a mínima ideia, não preste atenção a essa merda. Não é mais o meu trabalho, estou feliz de ter saído disso. Falem qual a ousada, não quero saber dessa parte do negócio. É um p*** de um pesadelo. Ou seja, tradicional não resposta, nem tomou o lado do órgão que o regula, dando um pito na sua maior estrela, nem defendeu o Megrego. Saiu pela tangente e evitou o desgaste. Só que muita gente interpretou essa postura do presidente como uma vitória clara do Megrego, porque no passado ele sempre se colocou ao lado do órgão regulador, inclusive contra titãs do esporte, John Jones, Anderson Silva, por exemplo. A partir disso, tem gente especulando se o contrato com a Usada será renovado, se tem alguma chance de voltarmos ao passado. Onde não existiam exames antidoping e liberar geral para todo mundo. E quando digo liberar geral, incluo os exames antidoping administrados pelas comissões atléticas com data marcada. Aquilo ali é teste de QI. Ninguém esperto cai nisso. Mas a resposta final é: não, não vai rolar. Se tem quatro coisas que Dana White ama terceirizar/delegar, barra são: um, juízes, dois, doping. Três rankings e quatro regras. Ter a usada as comissões atléticas, que são órgãos do Estado americano, e os jornalistas montando os rankings, funciona como um escudo, que o defendem de ser acusado de conflito de interesse. Isso em esportes de combate, historicamente praguejados por lutas armadas e todos os tipos de patifaria, não é luxo, é fundamental para o evento não cair em descrédito. Sem contar que a principal forma encontrada lá atrás de tornar o esporte um pouco mais abrangente, né? Sair daquela bolha de homens de 18 a 35 anos foi moralizar a prática, cuidar da segurança dos lutadores e o cercar de regras Sem qualquer tipo de supervisão, vemos por aí Tragédias como o Kimbo Slice caindo em exame anti-doping E três meses depois, morrendo de um ataque cardíaco Lutador com dez vezes a testosterona de um, de um adulto normal Chutando a cabeça do colega Que corre sério risco de hemorragia interna, por exemplo E por aí vai Uma morte no octógono, algo que nunca aconteceu Seria talvez... Um golpe fatal à organização, que hoje é uma empresa pública, né? Vende ações no mercado. Por isso, não há o mínimo risco de voltarem atrás e eliminarem a usada da dança. Se tirarem a usada, vão contratar outra agência antidope de todo jeito. Prestem atenção, Dana White está dando essas respostas apenas para não jogar sua principal estrela debaixo do ônibus perante a opinião pública. De todo modo, isso não deixa de ser uma péssima notícia para ele, porque das duas, uma ou ele tira a legitimidade, passa por cima da ousada e bota a McGregor pra lutar mesmo assim, como já fez com Brock Lesnar no passado, que curiosamente caiu no exame antidoping pós UFC 200 e foi até processado pelo adversário Mark Hunt, ou ele corre sério risco de não poder utilizar a McGregor em 2023, a sua maior estrela, porque, repito, o cara ainda não foi testado, tem a janela de seis meses e a gente está se encaminhando para o meio do ano. Pessoal, a audiência desse TUF deve explodir. Será extremamente anticlimático os caras que, pelo que sabemos, se bicaram durante a edição, não se enfrentarem. E aí, Dana White, é tiro no pé, perde credibilidade ou tiro na mão? Perde mais um ano de receita da sua maior estrela. Qual vai ser? E claro, esses foram apenas os meus dois centavos trazidos a você pela... Vocês sabem, né? Skate.com, que troca o K pelo T. Letras brancas, cores azuis, aquela melhor casa de apostas de todos. O que, que vocês acham nessa guerra entre Conor McGregor e Usada vai sobrar? Para quem? O Dana White vai passar a mão na cabeça do McGregor lá, ele? Ou de repente vai tomar o lado da ousada e o bicho vai, né, que, que cumpra-se, cumpra-se as regras. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha, por favor, deixem o like para ajudar o sexto round a seguir, Ó, o aqui aqui, o balancinho, o sexto round a seguir evoluindo nessa plataforma e não percam a última resenha, Aqui do canal, claro, em que eu falei sobre Alex Poitain entrando na cabeça de Israel Adesanya e já o incomodando demais, mesmo ainda faltando um pouco para a luta. Se você é membro do canal, também não perde o podcast Dois Anões e Um Queixo. Eu, André e Carrano gravamos sobre aquela história do Carrano segurando a toalhinha para Francis Enganou completamente pelado no Brave. Os dois links você confere aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.